Senhora Presidente, embaixadora Nazat Chamin, senhora alta comissária, membros do Conselho de Direitos Humanos, senhoras e senhores, tenho a satisfação de dirigir-me a todos nesta 46 sessão do Conselho de Direitos Humanos da ONU, ao lado de minha querida colega, a ministra Damares Alves, ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. O Brasil valoriza este Conselho como espaço indispensável onde nações soberanas podem debater as questões mais urgentes que afetam os direitos humanos no mundo. Acreditamos que o Conselho enfrenta hoje alguns dos desafios mais sérios desde sua criação. As bases do direito internacional, dos direitos humanos, foram assentadas pela Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 1948, que definiu claramente as liberdades fundamentais como elemento determinante da dignidade de todas as pessoas. No entanto, as liberdades fundamentais são hoje ameaçadas por desafios crescentes, e a crise da Covid apenas contribuiu para exacerbar essas tendências. Sociedades inteiras estão se habituando à ideia de que é preciso sacrificar a liberdade em nome da saúde. Não critico as medidas de lockdown ou semelhantes que tantos países aplicam, mas não se pode aceitar um lockdown do espírito humano, o qual depende fundamentalmente da liberdade e dos direitos humanos para exercer-se em sua plenitude. Assim, reafirmamos nossa determinação de, em conjunto com todas as nações, Trabalharmos por uma ordem internacional que honre os padrões estabelecidos na Declaração Universal e em outros tratados internacionais de direitos humanos, diante dos desafios do presente. E o grande desafio de hoje é aquilo que chama de tecnototalitarismo. Do bloqueio de plataformas e sites até o controle de conteúdos e informações, das medidas judiciais e leis que criminalizam atividades online até o emprego abusivo ou equivocado de algoritmos, a maré crescente de controle da internet por diferentes atores, movidos por objetivos econômicos ou ideológicos, precisa ser detida. As tecnologias de informação e comunicação trouxeram-nos a promessa de novas plataformas para a liberdade de expressão, de acesso mais fácil e amplo à informação. Mas essas tecnologias têm sido cada vez mais submetidas à censura, à vigilância e à criação de mecanismos de controle social. Qualquer tecnologia traz um potencial de libertação, criatividade e bem-estar. E, ao mesmo tempo, traz também um potencial destrutivo. Ao longo de toda a aventura humana, desde a descoberta do fogo até a energia nuclear, o desafio de cada época foi sempre o de incorporar as novas tecnologias em favor do bem da humanidade. O século XXI é o século da tecnologia da informação, da inteligência artificial, e nossa tarefa é garantir que essas tecnologias sirvam para libertar e engrandecer o ser humano a partir da sua dignidade intrínseca, e não para submetê-lo ou apequená-lo, transformando cada homem e cada mulher numa simples coleção de dados a serem explorados. Está em nossas mãos garantir que a tecnologia trabalhe a favor e não contra os direitos humanos, a democracia e o Estado de Direito. Com espírito de abertura e diálogo, o Brasil conclama todos a discutir, com urgência e profundidade, o tema da liberdade de expressão diante das novas tecnologias. Uma discussão que talvez venha a ser lembrada pelas gerações futuras como o um grande debate do nosso tempo e convida a estabelecer instrumentos para garantir que, mais uma vez, a humanidade seja capaz de realizar um salto tecnológico sem cair no abismo da autodestruição. Tenho o prazer de passar agora a palavra à ministra Damares Alves. Senhoras e senhores, é com grande satisfação que me dirijo ao Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas. A Covid-19 impôs ao mundo inteiro grandes desafios na área dos direitos humanos, especialmente entre os grupos mais vulneráveis. Para enfrentar essa realidade, o governo brasileiro apresentou planos de contingência estruturado nos eixos saúde, proteção social e proteção econômica visando atender as necessidades de idosos, pessoas em situação de rua, pessoas com deficiência, famílias em localidades urbanas vulneráveis, além dos povos e comunidades tradicionais. Indígenas, quilombolas e outros povos isolados, por exemplo, foram beneficiados com mais de 700 mil cestas básicas para que se mantivessem em suas comunidades, longe de áreas de contaminação. Estamos cuidando não só da Amazônia, mas sobretudo do seu povo, que hoje é no número de quase 30 milhões de pessoas. Com o programa Abrace Marajó, por exemplo, vamos investir mais de 900 milhões de dólares até 2023. O Abrace Marajó é o nosso novo modelo de desenvolvimento sustentável da Amazônia, com ênfase na proteção da floresta e, principalmente, de quem vive nela. Criamos uma nova política nacional de busca de pessoas desaparecidas, com o lançamento de um novo Cadastro Nacional de Pessoas Desaparecidas, visando a implantação do Alerta AMBA em território nacional. Na defesa dos direitos das mulheres, o governo brasileiro executou, em 2020, o maior orçamento para a área dos últimos cinco anos, com investimento cinco vezes maior que o ano de 2018. O Brasil tem priorizado também políticas públicas e iniciativas direcionadas às crianças e aos adolescentes. Equipamos mais de 500 conselhos tutelares que atuam na ponta, na defesa de crianças e adolescentes vítimas de violência. Mas para o Brasil, proteger a pessoa idosa é prioridade. Em 2020, em iniciativa inédita, repassamos mais de 30 milhões de dólares para mais de 3.900 instituições de longa permanência para que garantisse o abrigamento seguro durante a pandemia da Covid-19. Em dezembro de 2020, deflagramos em território nacional uma ampla operação policial que apurou mais de 13 mil denúncias de violência contra idosos em todo o país, que resultou em mais de 3 mil inquéritos criminais. Já em 2021, garantimos a vacinação prioritária da população idosa, realizada em paralelo com a dos profissionais de saúde e dos povos tradicionais. Para concluir, quero reiterar que o Brasil continua firme na defesa da democracia, da liberdade, da família e da vida, a partir da concepção. Continuaremos a trabalhar com esse Conselho na promoção dos direitos humanos para todos, tanto no Brasil como em qualquer lugar do mundo. Sempre lembrando que ninguém ficará para trás. Muito obrigada.